Eita, quatro anos sofridos, viu? Todo dia pensando no que fazer para acabar com tanta desumanidade. E agora que a gente vai por fim nesse deboche, eles acham que vão me intimidar gritando mito? <risos> Mas não vão mesmo. Agora é comigo, agora é com você, nas redes, nas ruas, nos corações. Agora é com a gente. Olha lá. Aquela estrela que tentaram apagar Não se apaga, não se rende É o brilho dos olhos da gente Olha ela lá, olha lá Uma ideia ninguém pode aprisionar Um sonho cada vez mais livre Acesa a esperança vive. Boa tarde a todos e todas. Aqui começa mais um programa Drummond às 18h. Começando às 18h34, completamente atrasado, mas há um motivo nobre. Eu estava cobrindo uma ausência lá no DCM da transmissão ao vivo do, da USP, né, onde estão sendo... É, onde, onde está sendo realizada a aula magna com o professor Fernando Haddad, futuro governador de São Paulo, do Estado de São Paulo, para acabar com o Tucanistão. Né? E o ex, ex e futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, Hoje eu tenho a honra... Está dando, tá tá dando, dando eco. Tá dando eu eco. vou silenciar o Giva, porque estou ouvindo a minha própria voz. Minha própria voz é feia para caramba, gente. Então, eu quero, eu quero dizer aqui que a gente vai, a gente vai fazer uma live é, um pouco mais curta, mas não menos é, é, com conteúdo. Né? Estamos em vários canais. Quero agradecer aqui a todos os canais. Rádio Navarro, Favela Não Cicala, Resistência, Cotter TV e o Idair Drummond, e o, o, o Mídia Livre, ex-blog da Dilma, que ainda tem um pouquinho de gente lá, apesar do canal ter caído. Seja muito bem-vindo, Giva, meu amigo, meu irmão, e por que não dizer meu parente também, Giva? Ô, Fernando, boa noite. Estou é, com a expectativa dessa nossa prosa de hoje, porque a conjuntura, a gente está vivendo uma conjuntura looping. eu acho que, inclusive, essa conjuntura, né, parte dela né, é o efeito que esse governo tem né, a partir de suas táticas de comunicação, e eu, eu vejo que parte de nós está tá muito frágil do ponto de vista emocional, né, para enfrentar esse momento, e eu vejo que é necessário a gente refletir sobre essas questões, né, esta conjuntura e essas questões, né, Fernando, porque não é possível a gente estar numa situação é, favorável até então, né, e a gente é, entrar né, no jogo que, nas armadilhas que o, que o clã Bolsonaro prepara para nós, né, e, e nos paralisa, né, nos paralisa, isso é algo extremamente complicado, né, então é isso, é um prazer estar contigo, você sabe disso, é muito bom dialogar contigo, você realmente, seu irmãozão, parente nosso aí, que tem contribuído aí significativamente aí para a luta indígena, né? e e para a luta nesse momento que nós precisamos né, sair desse buraco que nós entramos e que não encontramos ainda a mola no fundo do poço. Diva, então vamos, vamos começar já apertando o dedo na ferida. Né? Eu via os discursos, eu estava vendo agora, estava acompanhando, e eu não podia deixar o meu companheiro Cássio sem car. Né, sozinho lá na transmissão e, e agoniado porque estava deixando o meu amigo, irmão, parente, Giva, aqui esperando. Por, e eu, isso é porque eu estou suado, gente, você gente na, na resistência é assim, a gente sua mesmo da sangue, nas ruas, nas urnas e nas redes. Mas vamos tocar o dedo na ferida, eu vi o um discurso muito emocionante de um representante que agora me falhou o nome, me falta o nome, é, de um representante indígena, e que falava da importância do, do, do, da demarcação territorial indígena. Coisas que o nosso governo né, deixou a desejar. O nosso governo, em especial os governos da presidenta Dilma, que avançou muito, gente. É bom lembrar que muito se fala em fome hoje, mas foi no governo da presidenta Dilma que o Brasil saiu do mapa da fome na ONU. O Brasil foi no governo da Dilma que, se, que chegou ao patamar da Suíça de pleno emprego, gente. Quero agradecer que dá uma boa noite muito rápido aos, a, a querida Iandara, Sassá, Priguedes, Dinah, é, Gabriele, Juliana, Maristela, Edna, minha querida Edna, Marlene Costa. A Marlene, eu acho que ela mora no YouTube igual a mim, porque onde eu vou a Marlene está. aí isso para mim é uma honra, Marlene, é uma honra danada. Edna dizendo que também... É, é, é, não consegue me ouvir e tal, e o chanceler me dando aquela sacaneada, né? não consegue me ouvir, que já se apresenta, a Edna falando, e o chanceler dando aquela sacaneada, que eu estava brigando com o gado, marroá, viu, Giva, você que, que, que não sei se você entende de gado, de gado, porque daqui a pouco a gente toma, é tanta fake news que vão dizer que, que o Giva é um grande latifundiário, um grande fazendeiro, né, assim como dizem várias coisas de mim, e eu estava xingando o gado lá, porque o gado está cada vez mais agressivo. Né? É impressionante que eles dizem que eles vão ganhar no primeiro turno, mas eles estão cada vez mais agressivos. E aí a gente está 45 dias exatos, a partir de amanhã da campanha, tudo liberado né, para a gente falar que o nosso candidato é o Lula, enfim, que o número dele é 13, até hoje a gente não pode falar que o número dele é 13, e, e nem declarar o nosso voto por enquanto. O nosso pré-voto né, é em Lula. Mas, Diva, como é que a gente pode conciliar isso? Né? Um governo da ex-presidenta Dilma que colocou o Brasil em situação de pleno emprego, como eu disse, nos patamares da Suíça, tirou o Brasil, foi o governo Dilma que coloca o Brasil fora do mapa da fome, começa lá com, com, com o ex-presidente Lula, obviamente, e a Dilma da continuidade... E hoje a gente vê tudo voltar, é, e ao mesmo tempo a política indígena indigenista foi muito, muito aquém do que a gente sonhou um dia. Como a gente pode fazer para ser diferente o futuro, Giva? Fernando, eu acho que a gente tem essa conversa aqui. Eu acho que a gente tem que separar duas coisas, né? Porque eu acho que é importante, né? É, uma coisa né, é a luta democrática que todos nós temos que fazer, né, temos que fazer e fazer com muita convicção, e fazer sem medo de fazê-la, né, é, e você falou agora há pouco dos ataques, né, que é, a gente tem sofrido, esses ataques fazem parte de um processo de desestabilização emocional que eles fazem, porque a gente sabe que eles são covardes, né, eles são covardes, é importante que a gente tenha clareza disso, né, eles não têm coragem do enfrentamento direto, de mostrar a cara, né, por exemplo, eu tenho, por necessidade é, diversas, né, eu tenho uma, uns três perfis de Instagram, para um curso, pra, pra, pra só para discutir a questão indígena, e tenho um, um perfil pessoal meu, e eles estão me atacando também, né, Man, é, me marcaram, agora, recentemente, por causa de uma denúncia que nós fizemos, para para três generais, né, então tem uma questão que é a seguinte, né, a gente não pode se intimidar, né, a gente, e, e também não deve, e não pode dar espaço para eles, Fernando, é a mesma coisa, é, eu acho que é na mesma proporção, né, então a gente tem que estar tá moralizado é, nessa luta, a gente não pode ter medo, não vai ter medo, né, é, é, eu, eu é, tinha um espaço cultural no, no, na disputa do, do, do, do, da eleição anterior, me posicionei, jogaram bomba no meu espaço, me ameaçaram, me ameaçaram duas, três vezes, né, entrei num programa de proteção, mas não deixei das pessoas ameaçadas é, por motivos políticos, né, mas não deixei, né, de me posicionar, a gente não pode deixar de se posicionar, tudo bem que eu tive que sair da área de risco, mas fui, né, continuei me posicionando, e a gente tem que agir assim, porque a gente não está fazendo uma luta qualquer, a gente está fazendo uma luta pelo direito de desistir, e as nossas armas, é a nossa posição e é a nossa convicção, né, é, de onde de, de, de, do que nós estamos defendendo de que lugar nós estamos eu acho que isso é fundamental né, porque as armas né, que eles estão usando são as piores armas possíveis né. é, é, tá, foi é, o legislativo né, cometeu um crime de, de uma monta que a gente ainda não tem a dimensão desse crime né, quantos bilhões do orçamento secreto, quantos bilhões né, do orçamento público estão sendo destinados para compra de votos? A gente não faz ideia. Orçamento secreto, a gente não faz ideia. Né. Os 40 bilhões aí que foi aprovado, a gente sabe, mas o resto que vai ocorrer, a gente não faz ideia. Então nós não estamos já já nós, nós já estamos há algum tempo, né, é, em regime de exceção. E em regime de exceção, a gente tem que lutar, né? para que ele não se agrave, para que a gente possa sair dele. Então, é essa a nossa é nosso patamar de disposição, tem que ser esse, a gente não pode se amedrontar com covarde, para covarde a gente não pode se amedrontar. Essa né, é uma questão, Fernando. A outra questão é que é, a gente tem que, a esquerda precisa fazer um debate para onde é que quer ir, né? A esquerda precisa... É, discutir para onde quer ir, porque, veja só, a gente sabe que mesmo né, o bolsonarismo sendo derrotado nas eleições, eu acho que a gente precisa fazer essa distinção clara, né? não vai ser derrotado enquanto presença política e social, não vai ser derrotado, né? ele veio para ficar, a gente não sabe qual é a parcela da população, é, eu avaliava que eram cerca de 7%, aqueles convictos, aqueles que não vão rever suas posições e tudo mais, né? acho que aumentou em determinado período, né? mas não chega a 20%. Mas 20% é muita coisa, não é pouca coisa. E é 20% covarde e armados, então né? é... isso é uma questão. Dentro... E aí, dentro disso, voltando para a esquerda, claro que a esquerda vai ter que repensar, né, Fernando, suas práticas, mesmo que seja em um governo de frente ampla, né, frente ampla com centro e com setores da direita, né, é muito importante que a gente é, tenha claro isso, porque, Fernando, tem, por exemplo, a pauta da, da demarcação de terra, a meu ver, ainda é uma pauta, rebaixada, porque em toda a América Latina a pauta não é da demarcação de terra, a pauta é do pluristado, entende? É um pouco adiante, e a nossa pauta aqui, né, da demarcação de terra, ela é uma pauta rebaixada, e aí eu acho que tem um problema, tem um problema sério, porque o debate é, sobre os povos indígenas não pode ser um debate caricatural, acho que o censo agora desse ano, ele vai revelar muita coisa que não, até então não foi revelado, né, que a presença indígena é, nesse território de Pindorama é muito maior do que se alardeou até hoje, né, porque todos os censos, eles foram manipulados ao longo do tempo e só, em, e que não tinha presença indígena, e só, em, e no, a partir do censo de 90, né, do, da década de 90, é que começa a apare aparecer os indígenas no, centro, no censo e isso foi sendo depurado. Só neste momento, agora, é que a gente deu um, um salto de qualidade na metodologia do censo, né, para fazer o levantamento dos povos indígenas, né, dos indígenas. Né. Então, sem essa depuração né, da, da, do método do censo, os indígenas... São, é, são o grupo social que mais cresceu, 150% de todos os outros grupos. Então, é importante né, que a gente... Que, a, que se saiba disso e que o patamar de conversa, de discussão, é, seja outro patamar. Agora, a gente sabe que a, a, a possibilidade de avançar mais né, é, em relação aos direitos dos povos indígenas é, eu penso que se não tiver luta, né, não vai ter avanço é, em relação aos direitos dos povos indígenas. Hoje tem uma decisão no governo federal, né, a gente, neste governo, né, é, do, do Ministério da Justiça, de entrar é, com um processo de remoção né, de, diversos, de diversos estados né, é, no Brasil, remoção né, é, emoção de retomada de territórios indígenas. Né. Eles vão entrar é, todos de uma vez e vão a, a, a fazer esse processo jurídico e eles vão fazer a ação física contra é, os povos que estão nesse território. Né. Então, a gente vai ter né, diversos retrocessos para lidar, nós vamos ter que lidar com o retrocesso né, do, do registro das terras indígenas, em nome de particular, nós vamos ter entrar, vamos ter o retrocesso da invasão dos territórios indígenas né, por diversos setores, como o agronegócio, como a mineração, como os madeireiros, os territórios eh, indígenas, nós vamos ter né, um retrocesso, né, que é o mais grave, que é esse, né, do, da, da, dessa política armamentista deste governo, nós vamos ter os retrocessos legislativos que foram praticados e muito provavelmente, ao não ser eleito, né, esse governo vai deixar um monte de bomba-relógio para ser desarmada pelo próximo governo em relação à portaria, em relação às legislações. É, contra indígena, anti indígenas, anti-indígenas, né, e é, a gente vai ter ainda, né, é, uma outra questão que vai ser a questão da, da, da composição do próximo governo. Então, Fernando, respondendo a você, né, se os povos indígenas não continuarem em luta, mesmo tendo uma autocrítica, porque a autocrítica, né, ela não pode ser só da boca para fora, né, ela tem que ser em ações, né, não vai adiantar, por exemplo, é, o Lula criar uma, um ministério é, indígena, com uma participação indígena, se esse ministério, né, se a, a, a, a, o papel desse ministério for limitado, por exemplo, quem é que vai fazer o processo de demarcação de terra? Não está claro, né, ah, quem vai submeter a FUNAI? Não está claro. Então, essas são questões, né, que vão estar presentes, né, no próximo governo, e por isso, é por isso, inclusive, eu penso que é, esse momento é um momento de superação desse autoritarismo que está aí, deste processo de fechamento acelerado do regime, mas é fundamental também é, que a gente não tenha ilusão, né, ou seja, é, a gente tem se mobilizado para a eleição, né, mas a gente tem que ter um outro tipo de mobilização permanente, né, para que a gente possa avançar nos direitos e nas garantias desse direito, né, e a criação de condições para que ele seja efetivado né, é, no próximo governo. Então, para isso, é necessário, é fundamental a mobilização é, permanente dos povos indígenas, então, o, o, uma coisa é ter um governo menos violento em relação aos povos indígenas, porque teve, né, Fernando, muita violência contra os povos indígenas é, no governo passado, isso é uma, é uma questão. Uma outra questão é quem é que garantirá os direitos dos povos indígenas, o que né? poderia, poderia, poderia, poderia, poderia ser resolvido. Se eu estava tentando sair, gente, para poder, poder ver se, o, se o, o, não dava microfonia, mas parece que não, não deu certo. Hoje está dando tudo que não podia dar, está acontecendo hoje, mas vamos lá. É, que poderia ser resolvido numa canetada, né, Giva? Poderia, mas tem uma questão, Fernando, que é isso. Né? Eu penso que se a gente não olhar direito essa conjuntura e, e a esquerda não, não, é, é, não pode deixar né, de ter um olho no que está acontecendo no mundo, é fundamental. Existe um ascenso da extrema-direita, e esse ascenso não é um ascenso do nada. Quem é que financia esse ascenso da extrema-direita? São os liberais, é a burguesia... Né? Ah, nos Estados Unidos isso está escancarado. Por que, que nos Estados Unidos é um dos países no mundo que mais cresce o so, a ideia do socialismo entre a juventude? É, cresce exatamente por causa disso, porque né, está escancarada essa ação da extrema direita, da, do, do empresariado. Né? A gente sabe como é que foi financiada aqui a... a o Rudá escreveu um livro detalhando como é que foi esse ascenso da extrema-direita aqui, né, Fernando? É, e quem foram as pessoas? O Gerdau, tem o dono da Ambev, tem essas figuras todas estavam envolvidas e elas estão entranhadas no Estado. E a gente sabe né, de onde é que vem esse plano, né? Isto, se a gente for verificar na prática, é parte do consenso de Washington o que que prevê o consenso do, de Washington, né, Ele prevê o processo, prevê e, e, e o desejo é principal era, né, o ataque aos fundos públicos, né, educação, saúde, é, se a gente for verificar, né, essas, essas empresas né, que são travestidas de fundação, elas estão em todas, a Ambev, né, com essa fundação do Lema, o, a fundação Ayrton Senna, todas essas outras, elas estão aí né, é, estabelecendo vínculo com os municípios e atacando os fundos públicos atacando os fundos públicos, né, é, instituindo um modelo de educação que não dá conta da realidade, dá conta dos interesses econômicos. A saúde, se a gente for verificar a saúde como está, né, a mesma coisa, né, diversas fundações, instituições, associações, sendo gestores da, da, da saúde. A saúde, um grande debate que teve no começo dos anos 2000, é, na, na OMC... era o que, que a saúde era... se a saúde era um serviço público... ou se era mercadoria... a mesma coisa era com a educação... Né? então isso fazia parte do consenso de Washington... e o interesse deles é exatamente isso... o capital não tem, não tem responsabilidade com nada... muito pelo contrário... qual é a máxima e a perspectiva do capital... no seu processo de destruição é destruição de, de, de existência, é a destruição da, natal, da natureza, exploração da mão de obra, é essa a síntese, né? então, essa, é, esse elemento, é um elemento fundamental para a gente pensar para onde a gente vai, né? e a gente sabe, Fernando, a gente tem claro, que o próximo governo não vai avançar muito, a gente tem claro isso, né? não, não vai avançar, não vai avançar muito, por mais que se crie, né, é, é, ou traga a presença indígena para dentro do governo, se crie um ministério é, apontando para isso, né, é, não mesmo que inclusive, né, a mesmo que inclusive a gente esteja, né, num momento de insegurança ambiental profundo, a Europa está lá agora sofrendo essa insegurança ambiental, né, os idosos morrendo né, um calor absurdo, né, eles não, não tinham preparo nenhum para encarar o calor, tinha para o frio, mas não tinha para o calor, né, é, é, e isso se dá exatamente por conta dessas políticas desastrosas, principalmente essa política ambiental desastrosa aqui, destruição desastrosa, né, que tem ocorrido aqui nesse governo, né. Então, os desafios, né, é, que estão colocados, são muitos desafios, não são poucos desafios, né, e aí a mobilização permanente é fundamental, né, a gente é, não pode abrir mão, por exemplo, da presença, né, não dá para abrir mão da presença é, é, de quem tem pensado, né, a política, né, e nos diversos espaços, fazendo a disputa de para onde é que a gente quer ir. Não dá para a gente fazer disputa em rede social. Rede social se faz disputa, mas se faz disputa se vinculando é, diretamente com as pessoas no mundo real. Isto é algo que a gente é, abriu mão e que a direita... A, e que a direita... É, hoje, nada de braçada, né? Por isso que é, os tios do zap dominam, né? É, toda a narrativa é, em relação ao que tá acontecendo, que é um mundo fantasioso, é um mundo fantástico, é um mundo que a gente sabe que não é um mundo real, né? É um mundo de destruição permanente, né? É isso. Jumara, um abraço, né? Tá por aí, <risos> tem outras pessoas. É que eu não posso ter que esperar o Giva acabar de falar para eu poder falar. Por isso é que eu não... Eu, eu fico, fico um gap ali, né? Mas vamos lá, porque hoje já deu tudo errado mesmo. Vai dar certo agora, a gente está vivo e estamos resistindo. Giva, o, o, o, o nosso querido amigo, irmão, parente, Sasato Pinambá, falou aqui que hoje fazendeiros fizeram cerco numa retomada no sul da Bahia, meteram um tiro nos parentes lá. Você sabe alguma coisa disso, Giva? Porque eu não estava sabendo, não. A gente está recebendo informes de todos os... De, de diversos vídeos, áudios, né, de que está ocorrendo um ataque com os patachós, mas que os fazendeiros estão se organizando com, nessas frentes que eu falei, né, na frente no judiciário e na, na ação direta contra os patachós, né, né. É, mas o interesse deles não é só os Pataxó é, são os Tupinambá, são outros povos é, que têm feito essa disputa. Né? É, é uma decisão política deles, né? porque eles estão percebendo, veja só, Fernando, que coisa interessante, e que é para a gente prestar atenção, eles estão sabendo que vão ser derrotados, eles estão sabendo que vão ser derrotados. A ação deles é uma ação preventiva, e aí eles nos amedrontam, né? e a gente recua, e a gente entra, porque essa é uma tática de desestabilização emocional, e aí é, tem uma coisa que... Eu sou amigo do Rudá há muitos anos, a gente se conhece desde aí os anos 90, aí faz coisas juntas, né? e recentemente ele tem feito... É, bastante análise de conjuntura, né? E aí é um pouco isso, né? A gente que está nessa luta aí há muito tempo, que passou ou, no mínimo, beliscou a ditadura, né, Fernando? A gente é, que passou dureza, que foi perseguido é, reiteradamente, a gente sabe que isso faz parte do jogo, né? Da disputa, né? E a gente sabe as, as, as condições que eles estão, eles estão do ponto de vista é, da aceitação popular, né, eles estão é, expostos, eles estão frágeis, ele não vai ser reeleito, mesmo comprando voto, a gente já sabe que né, aumentar em 200 reais não está não tendo efeito, tem um efeito, mas não o um efeito que eles esperavam, né, a memória do povo está muito viva, das mortes, que você sempre lembra mas que cada, é, muita gente, né, tem suas famílias, é, teve alguém da família morto, ou alguém próximo morto, né, pela, pela política criminosa que ele adotou é, durante a gestão da pandemia, e aí, Fernando, é, eles estão preventivamente tocando o terror contra a gente para nos apavorar, né, para que a gente ache que eles estão, eles estão fortalecidos, mas eles não, não estão fortalecidos, né? Eles estão fortalecidos pelo nosso medo, pelo nosso, pela nossa leitura equivocada, né? Eles não estão fortalecidos, estão fortalecidos pelas armas, né? Mas, do ponto de vista real, eles não estão fortalecidos. Então, eles estão fazendo... É, eles estão fazendo essa ação preventivamente, porque sabe que o ano que vem... A situação vai mudar, vai mudar muito para eles, né? Claro, com muita dificuldade, vai ter, vai ter outros enfrentamentos, vai ter muito enfrentamento com eles, né? Porque eles adotaram é, essa essa postura é, é, terrorista, né? Contra contra os povos indígenas, principalmente, né? E esse governo, né? Fernando Dentes dele ser eleito, ele já tinha eleito os indígenas como seus principais adversários, né, então indígenas não tem nem como apoiar esse governo, né, é uma questão é, definida, definitiva, né, o, como ele tratou, como ele se referencia aos povos indígenas, né, então, é... O que está ocorrendo é isso. Eles estão fazendo esses ataques preventivos. Já era previsível, todo mundo já sabia disso. Claro que do nosso lado vai tombando, né? Quem está fazendo a resistência, né? Mas o fato é esse. O fato é que a gente sabe que que isso iria acontecer também, né? Por outro lado, né? É isso. É isso que está ocorrendo. O sul da Bahia está, não só o sul da Bahia, o sul da Bahia agora, né? Mas com certeza vai vão ter outros ataques, né, contra outros outros é, outros povos em outras regiões, né? É, eu tenho eu tenho muito orgulho e está sempre comigo o meu o meu ter, sim, feito, né, com com os, com os, é, semente de coco e de uma outra fruta que eu realmente esqueci feito pelo, eu agora esqueci também o nome, eu tô, hoje eu estou bem demais, mas é o, o amigo da Iacuí Tupinambá, o parente da Iacuí Tupinambá, lá dos, do povo tupinambá do sul da Bahia. Então, por isso que eu me preocupei quando o Sassá falou aquilo, eu pensei que, claro, eu me preocupo com tudo, mas eu pensei que seria ali na região de Ilhéus. Né? Giva, é, a gente vê episódios como o Hashimu. Que aconteceu em Roraima, o Roraima, o Roraima, como você quiser chamar, né? na, na área dos garimpeiros. A gente sabe e ouve esse episódio, eu só vou contextualizar para quem está quem, nos assistindo nesse momento. É um episódio onde, pela primeira vez, foram condenados é, brasileiros por crime de genocídio. Né? Foram 12 indígenas e anomames mortos a tiros e golpes de facão incluindo cinco crianças, gente. Né? O confronto ocorreu após crescentes tensões e morte na região. E aí, enfim, vem a matéria, as pessoas foram condenadas, foram cinco condenados, apenas que variavam de 19 a 20 anos de prisão em regime fechado. E aí o TRF da primeira região o que, que fez? Entendeu que pela existência de crimes dolosos contra a vida, a não, não entendeu ser de competência, é, para reformular, então ele, eu, o, o TRF ele diz que ele anula a sentença e o STJ em 2000 segue a jurisprudência do STF e não analisa o caso. E o Supremo, isso acaba com o Supremo, analisando o caso em agosto de 2006, manteve o entendimento. O relator, o ministro César Peluso, apontou doutrina, segundo a qual, com a situação do crime de genocídio, Trata da, abre aspas, defesa de um bem jurídico coletivo. Aliás, um bem jurídico supraindividual, cujo titular não é uma pessoa física, mas o um grupo, entendido como uma coletividade. Bom, em resumo disso tudo, passados 27 anos do massacre, Pedro Emiliano é o único brasileiro vivo a ser condenado por crime contra a humanidade. Giro. Ele continua atuando como garimpeiro. Isso, é, é rir para não chorar. Em 3 de julho, o último, né? em 3 de julho de 2021, perdão, foi preso pela Polícia Federal por mineração ilegal em reserva indígena em Anomami. Foi, ele foi pego com mais de 2 quilos de ouro. Ele já foi alvo de outras quatro operações da Polícia Federal e poderá responder pelo crime de usurpação de patrimônio da União, o que é, obviamente, um crime muito menor do que o crime contra a humanidade, o crime de genocídio. Eu, eu, eu, eu quero aqui dizer, e a, a professora Maristela, que está muito envolvida com a questão da aldeia Maracanã, que desde lá de trás, desde a época da Copa do Mundo, já vem, desde a época do Sérgio Cabral já vem sendo atacada, né? é, eu fico pensando, sabe, Giva, onde a gente errou? Né? Talvez a gente tenha errado, e aí os nossos antepassados portugueses, tem europeus, em especial portugueses, tenham errado invadir, isso é óbvio, né, invadir o Brasil ou a terra de Pindorama. Né? Mas, mais do que isso, a gente continua errando. Eu sei que 522 anos em matéria de história não, não, não são nada, né? não representam nada. Em matéria de história, é muito pouco, é um curto espaço, é um espaço de tempo ínfimo. a né? Basta dizer que há, que há 200 anos a gente tinha escravizados no Brasil, né? um pouco mais de 200 anos. Né? Então, não são nada. Né? É, e aí, um pouco menos de 200 anos, perdão, foi em 1888. Em 1988, fez 100 anos. Né? Eu mesmo me consertei aqui, porque eu não tenho ponto não, viu, gente? Sou eu mesmo que na minha cabeça... Então, é menos de 150 anos a gente tinha gente sendo escravizada nas terras onde a gente pisa. É muito pouco tempo e a gente continua errando. Sabe por quê? Já falei isso com o Giva algumas vezes. O genocídio agora, que, tá, que, tá, que fica muito patente na, na questão do Jair Bolsonaro, né, e dos bolsonaristas, do Pazuello, enfim, de quem ainda o apoia, é... Fica muito, muito, muito patente. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele afeta não só... Aliás, talvez seja, seja uma das poucas coisas que ele cumpriu de ruim que ele falava na, na campanha. Dizendo que não ia ter nenhum milímetro de terra para indígena e nem, nem para quilombola. Mas pior, ele falou, que, ele falou que indígena comia capim. Ele falou uma série de coisas, basta você jogar aí no, no, no Google para você saber. Agora, pior... Ele reproduz o mesmo... O me... Exatamente, Bruno. A, a gente não evolui nada. Por quê? Porque ele reproduz o mesmo, o mesmo morticínio que houve em 1501. O povo mais afetado proporcionalmente pela pandemia foi o povo indígena. Por quê? Porque vem sendo massacrado desde 1501. Ou melhor, desde 1500, né? Porque 1500 foi um godo ali para 1501 começar o massacre. E aí reproduz esse, esse, esse, essa situação, é óbvio, porque percentualmente vai morrer mais indígena segundo mais, mais preto, mais o povo preto, né? Na, nas figuras dos negros e negras favelizados, periféricos, e são sempre os mesmos, gente. Não é possível que a gente continue assim. E aqui está o Bruno, o, Bruno, o Bruno lembrando, hoje tem gente sendo escravizada, o Senir Galvão, lá no Facebook, está dizendo: continua a escravidão no Brasil, é só procurar que encontre. Não é pouco, não é pouco mesmo, Senir e, e, e Bruno. Não é pouco mesmo. Eu tenho uma amiga, o, o, o, o Giva, que trabalha comigo na produtora, mais do que amiga, minha colega de trabalho, né, a, a Gisa ia falar a Giva, está vendo? Eu hoje não estou bem. A Giza, né, que é pré-candidata até hoje, é pré-candidata a deputada federal do PSOL de Minas que eles fazem um trabalho belíssimo sabe, Giva? que é entrar na, nas fazendas e denunciar, um trabalho belíssimo porém árduo, né? que é denunciar os, tra os trabalhadores análogos à, escravid à escravidão o um trabalho análogos à escravidão como é que pode? era pra gente, Giva com a morte de Bruno e Dom né? Crisanto grande amigo Crisanto tô com saudade de você, Crisanto grande amigo, beijo, Giva Curitiba na escuta, grande crisanto, Figueiredo. Era para a gente, na, na morte de Bruno e Dom, ter descido a lenha na rua. E aí não é, não é culpa dos indígenas, não, é nossa culpa, a gente que tinha que ter saído. Ah, mas a, a gente tem sempre, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda, ver eu vou só fazer esse desabafo para deixar você falar. Isso é uma coisa que me incomoda, é, é a gente, o povo branco, né? se é que pode se chamar assim, mas o povo branco, né? o povo indígena vai lá para Brasília faz manifestação se tiver que ocupar, ocupa agora o povo branco, pobre e, e classe média que se acha rica né? não se move como é que a gente pode não se comover com o assassinato de Bruno e Dom vai, o quê? vai virar nome de rua o Bruno, o, o, o Dom vai virar nome de rua, cadê o caos social ah, mas olha só nós, não, nós somos pacíficos. Dia 7 de setembro, a rua deles vão ficar em casa, escondidinhos, quietinhos. E foi nessa mentalidade que a ditadura durou 21 anos. E é nessa mentalidade que, que os indígenas lá, os 12 indígenas que eu li em Hashimu, em Roraima, foram mortos e ninguém fez nada. E é nessa mentalidade que a gente aguentou quatro anos já aí Messias Bolsonaro. E vai sair impune. Não, não se iludam não se iludam que ele vai ser preso, não vai ser preso, tem acordo, o acordo é por cima, gente, a gente não participa não, não se iludam, vai ficar por isso mesmo, e isso se eles não ganhar a eleição e a gente ficar gritando, ele não, fascistas não passarão, fora Dilma, fora Dilma não, fora Temer, não vai ter golpe contra Dilma? Teve, teve três vezes. E a gente gritou as três que não ia ter golpe. Disse que Lula não ia ser preso e Lula foi preso. E sabe o que a gente fez? A gente assistiu tudo de cima do muro. E é exatamente o que a gente está fazendo hoje. A gente continua assistindo tudo de cima do muro. E tenho certeza que esses 45 dias, até o primeiro turno, em se concretizando a vitória no primeiro turno, depois a gente vai viver o maior inferno que esse país já viu. Em não se concretizando entre o primeiro e o segundo turno, a esquerda vai ficar em casa, sabe por quê? Porque a gente não se iguala a eles. Não é isso, Giva? Então, Fernando, eu acho que tem. Primeiro eu queria mandar um abraço para o Crisanto aí, saudades desse camarada e do povo do Paulo, do povo de Curitiba, Paraná muito gente boa e gente de luta, eu penso é, que as questões centrais, né, é central, é que eu acho que falta luta, né, é, você colocou, colocou e muito bem colocado, né, que falta luta, falta mundo real, né, é, é, eu, eu tive uma conversa aí com o um setor da esquerda aí, algum tempo atrás aí, pouco tempo atrás, e e me procuraram para falar um pouco, né, de, de como poderia ajudar, né, e eu fiquei um pouco constrangido, eu, eu confesso a você que eu fiquei constrangido, porque eu acho que falta, essa, essa falta do mundo real é um perigo para nós, né, pelas coisas que eu vi, né, é, é um perigo, é um perigo porque está tá fora do... Fora do do, da dinâmica, né, do cotidiano, né, Fernando? A gente tem, por exemplo, algumas questões, assim, muito básicas, né? Uma das questões básicas é, aí é que essas essa, essa tentativas, né, de é, trazer de forma empacotada é, as teorias criadas na Europa é um, um grande problema, né? A gente tem um, um grande problema planetário para enfrentar que ela tem base nesse pensamento, que é o antropocentrismo, né, é ele que autorizou o ser humano a fazer todo esse processo de destruição, e essa mudança geológica que tem ocorrido, ela faz parte disso, né, não é à toa que ela se chama antropoceno, né, a nossa atuação, a atuação do ser humano contra o planeta que está destruindo né? A, a, as condições para que a gente possa existir, né, então, essa é uma questão, né, que a gente não enfrentou, é, é, essa é uma questão, agora tem outra questão, né, é a tradução, né, de, do, do que pensa o, pensou o Marx, né, ele situou, ele localizou, ele disse aqui na Europa, aqui na Inglaterra, né, quando ele foi dialogar com a com a Rússia... ele foi discutir as experiências indígenas lá... Né? as experiências comunais... Né? e para dizer... ele foi estudar o russo... ele foi estudar o russo... estudar a Rússia... porque ele não se sentia capaz de opinar sobre a Rússia... <risos> né? é, então isso é estranho... Né? muito estranho... Né? a esquerda não conhece o povo... Né? não conhece essa diversidade a gente tem mais de 300 povos indígenas, né, d diversas formas de se organizar, e aí a esquerda vai trazer a verdade, né, como as igrejas evangélicas, essas de extrema direita fazem com os povos indígenas, eu tenho uma salvação para você, sem nenhum diálogo, sem nenhuma construção, não é possível, né, Fernando, isso não dá certo, isso não dá certo, né, uma coisa é você usar uma, uma, uma, um instrumento de, de análise né, para entender a dinâmica do capital. Outra coisa é dizer o que é, deve ser colocado no lugar, dizer que tem a verdade. Né? Eu tenho muito, muitos problemas com isso. Sempre tive muito problema, é, muito problema com, com esses, esses tipos de análise. Né? Eu passei por diversas situações... Né, que as análises de, de, de determinados setores da esquerda iam para um canto e o povo ia para outro canto. Né? Quando a gente faz só análise economicista, porque é, essa base é, de análise né, ela pode errar flagorosamente Olha a situação do povo comendo osso e não reage, Fernando. E por que, que não reage? Né? isso não são condições materiais precárias que poderiam colocar o povo em movimento? E por que, que não colocou? Né? E aí a gente, é, nas nossas análises fáceis, né, é, a gente não, não, não coloca, acaba não colocando o povo em movimento e a gente fica no mesmo lugar, percebe? E para colocar o povo em movimento, você tem que se fazer povo, né? E aí você caracterizou, né? É, não é possível, né, é, uma esquerda branca, né, é, sem envolvimento popular, sem leitura com, é, do povo, sem, com leituras caricaturais, veja só, olha só que coisa, Fernando, é, o Caio Prado Júnior, eu acho que eu não sei se eu cheguei a falar para você em algum momento, que é uma das figuras né, que são indicadas, para é, ler, é, compreender né, a formação econômica do Brasil. Ele fala o seguinte... É, ele fala o seguinte... que é, os indígenas né, são semi-civilizados, por exemplo. E veja quantas gerações o, o Caio Prado não formou. Né, e ele não falava isso só em relação aos negros... ele enxotou aquele... esqueci o pensador negro também... Né, dizendo que o que ele fazia não era ciência, que é. Esqueci, desculpa, aqui. Né, Abdias, é... o não, nascimento? Não, não era o Abdias. Era um pensador negro de esquerda, esqueci o nome dele. Ele dizia que o que ele fazia não era ciência, percebe? Então tem isso. Aí tem outros elementos, Fernando. Olha só. É... Ele mesmo, esse pensador que agora eu estou esquecendo. Clóvis Moura. Tem um livro, se eu não me engano... Rebelião nas Senzalas dele... que ele vai dizer que a... a República... né... ele criou... ele colocou o negro na falsa cidadania... e aí ele fala... e o indígena se quer isso... Clóvis Moura já estava falando isso... né... aí veja só a cidadania indígena, ela só era é, permitida se você negasse a tua identidade, né? Que foi o que aconteceu com muita gente, né? Muitas famílias, a minha família, enfim, né? É, e só em 1988 é que os povos indígenas vão ter, entre aspas, a cidadania plena. Só em 1988, né? Que você... e só agora... Olha só, e só nesse censo deste ano é que a gente vai discutir a complexidade que são os povos indígenas no processo de censo. Só agora, não foi antes. É o primeiro censo que isso ocorreu, Fernando. Ou seja, olha a situação dos povos indígenas nesse processo histórico todo. Né? E aí você vai verificar né, a diversidade né, que, de situações que tem nesse país. Então, você formatar, você enquadrar, você dizer que, que é, a organização tem que ser assim ou daquele outro jeito, a gente vai verificar né, que é um grande, um grande equívoco. Por exemplo, nesse tiroteio que a gente recebeu hoje o, o áudio, né, os, os, olha, os, os ruralistas que usam essa cruz para dizer que eles estão lutando pela família, pela pátria e por Deus, e Deus acima de tudo, do outro lado, tem uma mulher liderança indígena dizendo que Deus, que o poderoso irá, irá protegê-la. Não é? Como é que você equaciona isso de uma forma simplista? Você não equaciona isso de uma forma simplista. É... É, são dois grupos que fazem a mesma reivindicação... que estão em lados diferentes... e com perspectivas diferentes. Percebe? Então, como é que você vai traduzir isso... de uma forma fácil? Você não vai traduzir isso de uma forma fácil. Então, tem uma questão aí... que eu acho que é uma questão central... é que a esquerda deixou de problematizar o povo. Entende? Deixou de problematizar o povo... E aí, é por isso que a gente não consegue fazer essa, é, consegue mover né, o povo para estar permanentemente mobilizado para lutar contra a piora nas suas condições de vida. Né? Mesmo ele disputando comida no lixo, mesmo com insegurança alimentar, 40 milhões de pessoas com insegurança alimentar, 20... Milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, condições de trabalho precarizado, aumentou o número de pós-trabalho, mas a precarização aumentou, né? Com a remuneração menor, né, do, do, do, do, do que os períodos anteriores, né? Toda, toda a vida precarizada, né? E experimentar a situação, a vida da classe trabalhadora, Fernando ela é fundamental. Agora, quem quer experimentar a vida da classe trabalhadora? Eu lembro que na, na, na, na minha militância pela esquerda, né, em um grupo, é, eu discutindo a necessidade de territorialização da juventude, e aí o dirigente virou para mim e falou o seguinte, a minha juventude eu não vou territorializá-la, porque ela vai quebrar. E essa juventude de classe média branca, que acorda às 11 horas, meio-dia, uma hora e que não poderia se deslocar 40, 50 minutos no metrô, num ônibus para ir para a periferia, para ir fazer trabalho de base. Aí, óbvio que ele estava ali é, anunciando a derrota, né? A nossa derrota, né? Porque como é que a gente faz alguma mudança sem povo? Eu não consigo compreender, não consigo conceber esse tipo de coisa. Né? Não consigo entender... É, a gente vai fazer telepaticamente, a gente vai fazer por redes sociais, né, que os algoritmos são todos manipulados cada vez mais, né, tem um aprofundamento dessa manipulação, né, é, inclusive essa última manipulação que está sendo feita pelo Instagram, que não entrega mais para quem te segue as informações, tornando a gente ainda mais isolado, né, de uma conversa coletiva, que a gente tinha ainda alguma mínima perspectiva. Então, essas questões estão colocadas para nós, a gente precisa repactuar, reconstituir. E eu lembro que nessa conversa aí com essas pessoas da esquerda, eu falava, olha, eu acho que quem tem que, né, desse grupo de esquerda aí, quem tem que aí ensinar são os povos indígenas, porque bem ou mal, né, a sociabilidade está garantida, está nos torés, nas conversas, nas rodas de conversa, né, nos encontros né, que tem sido intensificado, na luta de retomada, né, que, que não deixaram de dizer só quem fez luta pela terra durante esse período, Fernando, foram os povos indígenas. Não foi ninguém. Se você vai verificar, né, foram os povos indígenas. Né? O Michel Lovi em uma live recente ele falou, né, da importância, né, ele coloca, inclusive, ele colocou, inclusive, matou, porque Eu fui comentar, tava um, o DCM estava oferecendo um livro dele, eu falei que Michel, Michel Levy tinha falecido, eu estudei com o livro do Michel Levy, Michel Levy, para mim, um dos maiores pensadores, se não o maior pensador moderno hoje, moderno hoje é ótimo, moderno. Moderno. Então, ele colocou, né, que o sujeito revolucionário, né, na atualidade, é o indígena, né, e ele estava numa live, numa, numa, numa discussão com um, um, um canal que tem, né, essa perspectiva enquadradinha, moldurada, de como é que nós vamos avançar, né, para a construir um outro projeto de sociedade. E aí, né, ela rapidamente retirou do debate indígena e passou para o debate de um determinado setor econômico em outro país, nem era aqui. <risos> nem era aqui. Ele, e ele colocava, obviamente, Fernando, não só por causa dos processos de retomada dos povos indígenas, né, ele faz essa equação a partir também desse processo de destruição ambiental, né, é, então ele, a partir disso, a partir da resistência, a partir, né, da necessidade, né, da defesa e da superação desse modelo é, que nós temos, de, de, de reprodução da vida, da, da, da economia, enfim, ele colocava, né, como um dos principais agentes hoje no processo de transformação os povos indígenas, né. E aí a pessoa levou para um outro canto, nem quis discutir isso. Né? Então, é esse também o nível né, que a gente vê aí da ausência né, do debate sobre os povos indígenas. Né? É, Giva, eu quero pegar aqui o que a Alcilene falou, que o Brasil precisa muito, tem muito que aprender com os povos indígenas. Tem que, tem que perguntar se os povos indígenas querem... Ensinar o Brasil. Primeiro, a gente tem que pedir licença para dar nesse solo aqui, né? E eu quero dizer também, que talvez o único político brasileiro de grande expressão que realmente tem entendido, da esquerda ou da direita, que realmente tem entendido a causa indígena e tenha lutado pela causa indígena, não sendo indígena, é, foi o Darcy Ribeiro, que faz 100 anos esse ano, né? E, e isso é muito triste, gente, é muito triste, porque em qualquer lugar do mundo, do, do Cuserquistão até o Brasil, o Bolsonaro, até o até o, argentino, o Bolsonaro não seria presidente. Só que no Brasil, ele continua... Ah, ele copitou o centrão político que tem medo de povo na rua. Ele podia ter comprado o Congresso inteiro, os 513 deputados, se o Brasil tivesse um povo combativo, combativo, um povo que não fugisse à luta, e não colocasse, ah, não, mas tem a pandemia, vai lá para os Estados Unidos, vocês não gostam tanto? Black Lives Matter. Meio da pandemia, o país que mais morreu gente pela Covid. Em 40 dias e 40 noites conseguiram a condenação do policial racista. Posso pegar diversos exemplos da Argentina, França, ah, Fernando, mas você está comparando com grandes países. Se quiser, eu cito exemplo da África, da Ásia. Então, o problema é nosso mesmo. Está na hora da gente baixar as notas de repúdio, rasgar as notas de repúdio que não adiantam nada, entendeu? Que é como o presidente falou, o des-presidente falou que a, a carta para a democracia, que aliás eu assinei, é um importante marco. A recomendo a todo mundo assinar, mas podia ser carta em defesa do povo. É mais fácil de entender, é mais fácil de mobilizar. A gente podia não estar tá discutindo. O Giva é um intelectual, falou em segurança alimentar, mas a verdade é que metade da população está passando fome. Porque se você não sabe se amanhã o teu filho vai se alimentar, você está passando fome. Você vai ao mercado, gasta 200 reais em um pão, e meia dúzia de coisa. Aí, agora, a nova onda é o, os, os ataques que a gente sofre nas lives, em especial lá no DCM, dizer a gasolina baixou mais uma vez. Ora, pense, seu otário. Se ela subiu 98% nos últimos quatro anos e agora baixou 18%, oh, seu babaca, ela não, não desceu, ela subiu 80. Vamos fazer continha? Eu sou de humanas, mas vamos fazer continha. Se ela sobe 98 e cai 18 às vésperas da eleição, o que aconteceu? Ela subiu 80. Mas sabe, Giva, eu estou tomando um verdadeiro asco de certas posturas, inclusive nossas, que a gente tenta conciliar o inconciliável. O, o, o, o Giva e a, a nossa live de hoje Vai caminhando para o final E eu conversei com o professor Álvaro Tive a oportunidade de fazer Que é um, um indígena né Tive a oportunidade de fazer Duas lives com ele E a gente entrevistou ele ao vivo Na cobertura que a gente fez Na entrega da Carta para a Democracia E ele citou uma frase Que para mim é simbólica, Giva Eu me despeço hoje de você Esperamos, e certamente Teremos muitas lives ainda pela frente juntos, mas dizendo o seguinte, que Elso Soares dizia que a carne negra era a carne mais barata do mercado. E aí esse professor Álvaro, indígena, professor, doutor lá da USP, ele fala que a carne negra realmente é a mais barata do mercado e a carne indígena nem preço tem né? para o Brasil. É muito triste. Então, se possível, Giva a gente vá para 45 dias, a gente vá para 45 dias sabendo que não vai mudar tudo, que é como o Bruno falou aqui mais cedo, é o governo menos pior. Ou como disse a Marilena Chauí quando eu saí da transmissão, não falou agora, falou lá em 2004, 2005. Esse governo pode ser uma merda, mas é o nosso governo. Diva, para você encerrar. Não, Fernando, é isso, são os desafios, né, a gente não tem nenhum, nenhum tipo de, de otimismo, né, de que as coisas vão mudar de uma hora para outra, né, a gente tem o um mínimo de garantia que nós vamos continuar vivos, né, ou pelo menos uma parte maior de nós vai continuar vivo para poder lutar, né, em outro patamar de condições, né, e... É, não é possível é, fazer um governo, né, apesar de ser um governo frente aí a gente já sabe todas as, as limitações, né, é, sem debater política, né, sem estar com o povo, sem aprofundar essa relação com o povo, sem dar essa arma para o povo que é o pensamento, né, garantir, dá não, né, garantir, facilitar essa o acesso, né, ao conhecimento, à reflexão é, a gente vê os impactos disso, quando isso ocorre, é um impacto de grande dimensão, né? Então, é isso, Fernando, a gente está nesse processo. Por exemplo, aí eu quero fazer aqui o meu, o meu jabá, é jabá que chama, o meu comercial. Eu tenho já, esse ano, eu... É, eu organizei um curso para discutir o colono-capitalismo, né, e os impactos nos povos indígenas, né, então a gente está fazendo algo que considero importante, né, que é entender essa dinâmica do colonialismo, do capitalismo, né, é, em todas as suas dimensões, né, desde o momento da invasão, a constituição do capitalismo aqui, a maioria dos pensadores falam que o capitalismo começa né, com a escravização indígena, a gente tem divergência, a gente entende né, que é, aquela crítica que o Marx faz à acumulação primitiva do capital é o momento que o capitalismo é fundado aqui, teve escravização indígena, teve realização de lucro com a escravização indígena, né, é, e que perdurou, né, não, não acabou em 88, Fernanda. A gente tem, né, infelizmente, é, é, existe uma distorção que a visibilidade em relação à escravização só é dada é, quando se descobre escravização negra, indígena, não, não se dá no mesmo período que aquela mulher escravizada né, foi descoberta alguns meses atrás, tinha 40 Guarani Kaiowá, <risos> que foram soltos, né, em situação análoga à escravidão, né, isso é um longo papo aqui em relação a isso, a gente pode fazer essa conversa, né, só em, em, em, em relação a isso, né. Então, é é importante que a gente faça esses processos de formação para ter, ter a compreensão de toda essa dimensão e de todo esse apagamento né, que tem sido feito. Né? Então, a gente tem feito um curso, né? esse curso que é, é essa compreensão do colono capitalismo. Né? Então, é arroba... Curso Colônia Capitalismo para quem tem interesse tá no, no, no Instagram amanhã a gente vai vai começar tá? amanhã na quarta-feira nós vamos começar um novo módulo desse segundo ciclo né fizemos um primeiro ciclo no começo do ano estamos é, fazendo o segundo ciclo agora né estamos na batalha para escrever um livro aí para botar ele na rua que é, é para discutir esses processos históricos e todas essas questões aí que são a feita, e, e essas inquietações que a gente tem, tem trazido aí em relação ao colono-capitalismo, né, que é, a gente está entendendo esse processo de continuidade, não fechamento de ciclo, como a historiografia tem feita comumente, né, pelo menos algumas inquietações, alguns piolhos, a gente vai colocar aí, é, inquietar a, a, a alguns, para que a gente possa possa ter uma outra leitura menos menos maniqueísta, menos caricatural, menos uniforme, né, em relação a, aos povos indígenas, né? E aí é isso, Fernando. Eu queria agradecer a você mais uma vez aí pela pelo convite de estar aqui conversando, né? Ultimamente eu tô querendo conversar mais. Eu tava não querendo conversar, mas esse é um momento de conversa, porque eu tô vendo aí muita gente aí é, com medo, né, a gente não vai ter jeito, né, se a gente não for ameaçado agora, a gente vai perder a nossa vida lá na frente, né, a gente é, vai, tem que falar os ciristas, tem que botar no primeiro turno, porque você tem dinheiro para pagar a passagem para Paris, depois que ele for reeleito, se ele for reeleito, o Ciro vai, você não vai, você vai ficar, né? então temos que resolver essa parada logo de uma vez e bola para frente e vamos para o outro segundo é, tempo desse embate, que não vai ser fácil, mas vai ser em condições diferentes das condições que nós temos hoje, que nós não temos hoje nenhuma condição, né, então não podemos ter medo, né, o medo é aquela, aquela famosa frase, né, é, quando os nossos tombam, né, é, nenhum mi minuto de silêncio e sim toda uma vida de luta né? não é possível que a gente né, tenha é, herdado do, da geração anterior a nossa, que veio da ditadura toda uma coragem de enfrentamento e nesse momento a gente perdeu essa coragem mesmo em condições do ponto de vista numérico superior e a gente está né, numa situação é, é, de, de se colocando inferior, se colocando em desespero e tudo mais, Fernando, eu fiz a campanha do Lula em 89, é, participei, eu tinha 20 anos, né, a gente sabia que o Lula ia perder, porque teve a manipulação e tudo mais, mas até às 5 horas da tarde, ao fechar as urnas, a gente estava fazendo campanha, fazendo carreata, indo para frente das escolas, pegando os últimos eleitores, entende? E não consigo entender essa falta de energia ou esse processo né, de depressão, depressão a cada nova pesquisa. Saiu uma pesquisa semana passada que teve problema metodológico. Né, e as pessoas, né, as pessoas que estão analisando pesquisa, dizendo, ó, oh, tem problema metodológico, aí sai hoje, uma pesquisa de manhã já aponta um outro cenário, vai sair uma noite que a amostragem é menor do que o da Folha, que vai ser quase 6 mil pessoas que vão ser entrevistadas nos próximos três dias. Então, veja só, as possibilidades dessas pesquisas, né, apontarem cenários diferentes é grande, né? Então, as pessoas também não podem entrar nessa, nessa, nesse desespero sem uma análise racional do que, que são as pesquisas. Né? Agora, é fundamental que as pessoas saiam da leitura das redes e vão para a realidade, porque é isso, é uma realidade de enfrentamento mesmo, não só agora, mas depois. Né? Então, a gente não pode temer, a gente não pode temer que as ameaças, né? Não é possível que a gente que a gente fique nessa condição tão ruim, tão desfavorável é, que a gente se, se coloca para nós mesmos, né? É, sem fazer, tentar fazer uma leitura uma leitura da realidade mais adequada. E veja só, né? Mesmo que a realidade seja ruim, a gente tem que saber ler a realidade. Né? e como dizia o Gramsci, né? a gente tem que ser cético otimista, cético da leitura correta da realidade, e otimista que a nossa ação vai mudar essa realidade, né? a gente não pode ficar né, preso né, a, a determinadas situações, né? a gente não pode deixar de fazer militância né, é, quando a, a, a condição se mostra diversa, né? a gente tem que estar tá no fronte de batalha, né? e, é esse, e é esse momento exige isso da gente, coragem, muita coragem. É isso, obrigado, obrigado, Fernando, obrigado a todo mundo, muita gente aqui, a Jumara, e Sassá, e Crisanto, e, e Ludwig um monte de gente aqui assistindo a gente, muito importante aí, né? essa presença dessas pessoas, que são pessoas que estão no front, que estão na luta e que não têm medo de fazer esse enfrentamento. Um grande abraço. É, é, eu, eu, eu iria eu encerrar... Eu iria encerrar... Eu iria encerrar a live, mas acaba de sair... Saírem, acaba, acabam de sair algumas pesquisas. A Haddad está ganhando o primeiro turno em São Paulo, mas eu queria me concentrar aqui no Rio de Janeiro. E eu vou dizer para você, que é pedetista, para você que tem o seu amigo cirista, que tem o seu amigo que vai votar no Rodrigo Neves, moleque Neves, garoto Neves, o garoto de Niterói, você tem 5% das intenções de voto. Um a mais, sabe de quem, Giva? Do, do, do ex-governador Wilson Witzel, que está no PMB tentando se candidatar por liminar. Whitel tem 4%. Rodrigo Neves, 5%. Pelo IPESP, tá? Pelo IPEC, perdão, que é o antigo IBOP. Né? Talvez seja aí, junto com o Datafolha, os dois maiores institutos, se não o maior. Rodrigo Neves tem 5%. PDT, nada pode ser menor que vocês, gente. Pelo amor de Deus. E o Rodriguinho batendo no Marcelo Freixo, que cai para 17%, mas ainda está em empate técnico, Cláudio Castro com 21%. É necessário que a, gente, que a gente comece a derrubar a milícia bolsonarista através do Cláudio Cabral Castro? Ou seria Cláudio Ceciliano Castro? Ou seria Cláudio Witzel Castro? É Cláudio Castro que continua com os esquemas de Cabral, com as bênçãos do candidato ao Senado do PT, André Siciliano. No final, há um grande acordo e que o bolsonarismo vai continuar existindo no Rio. A milícia vai continuar existindo no Rio, enquanto a gente acha que é só mais uma eleição que a gente precisa eleger o Freixo. A gente precisa eleger o Freixo, sim. Esse é o meu voto, esse é o voto que eu vou pedir a partir de amanhã. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês do PDT. Vocês são a legítima esquerda que a direita adora jantar, que a direita adora comer. Rodrigo Neves, teu passado é no PT. Você não, não consegue ter a grandeza de perceber o quão pequeno se tornou o PDT. PDT de Leonel Brizola, PDT de Darcy Ribeiro. O PDT, que já existiu como partido, e hoje é um puxadinho, um arremedo do bolsonazismo que existe hoje no Rio de Janeiro, miliciano. Muito obrigado a todos e todas, fiquem com Deus, com os deuses, ou com a sorte, se vocês acreditarem, e com esse último videozinho para encerrar. Muito obrigado, meu amigo Giva, a gente vai conversar, porque a gente tem muita, muita rede para tecer junto. Um abraço, meu irmão. Meus irmãos foram assassinados. Eles foram assassinados por uma política governamental é, de negação da existência de um vírus altamente mortal. A gente tinha tudo. Bastava utilizar isso de maneira correta. Eu não sabia nem o que era o SUS. Eu liguei para ela e falei, mãe, isso tem que melhorar. Tipo, somos só nós duas agora. Tem que deixar de ser um país de maricas. Pô. E aí ela foi encontrar meu irmão. Porque no nosso entendimento, o que está mais salvando no Brasil é a imunidade de rebanho. Eu, por exemplo, não estou vacinado. Eles trabalhavam com a ideia de que a imunidade de rebanho Rodaria soco, deixa o brasileiro se expor ao vírus, porque até mais ou menos setembro outubro, quem tiver que morrer, vai morrer, e quem não tiver que morrer, não vai morrer. Nunca se falou, não existe imunidade de rebanho por contágio. Geralmente o rebanho morre. É, você precisa vacinar para salvar e para dar imunidade. Isso é a base que comprova um crime contra a humanidade, porque ele agiu de forma dolosa, ele agiu de forma intencional para que as pessoas se contaminassem. Então todo o comportamento do governo ao longo da gestão da pandemia é um comportamento psicopático que não se preocupa com o sofrimento alheio, que não se preocupa com o sofrimento das milhares de famílias que perderam seus entes queridos. Estou com Covid. A vacina ela poderia ter Começado a sua aplicação uh, em novembro de 2020. O Brasil poderia, sem dúvida nenhuma, ter sido um dos primeiros países a vacinar. Eu não vou perdoar jamais, de maneira nenhuma, é meu pai ter morrido. morrido em março de 2021, com 71 anos de idade, uhum. sem ter direito a uma dose de vacina no braço. A pressa da vacina não, não se justifica. Uma tragédia. Nós perdemos quase 380 mil brasileiros, a população de uma grande capital brasileira, dizimada, morta por falta de vacina. Esse é o efeito de negacionismo de Bolsonaro. O presidente carregava uma caixa de hidroxicloroquina que foi mostrada e saudada pelos manifestantes. O que tem que se fazer é que essas pessoas mataram pessoas. Não é uma coisa simples, não é uma coisa simplesmente ah, distribuir um remedinho é, é, que, na pior das hipóteses, não faria mal. Fez mal porque deu a sensação de imunidade, deu a sensação de blindagem. De um regime político, de um governo que cultua a morte, convive com a morte, banaliza a morte. Isso é característica dos regimes fascistas. Toda e qualquer vacina está descartada, toda e qualquer. Se eles tivessem tido o direito de tomar a vacina, eu falo sem medo de errar, eles estariam vivos entre nós. Eles deveriam estar vivos. A minha especialidade é matar a